Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero complementar o um vídeo retrasado né, é, que a gente fez aqui sobre aquela, aquela nova lei, sobre o grupo de empresários né, que tinha, que tinha feito, feito aquele doce ali é, encaminhado ali para a Receita Federal e, pra, e, e também para o próprio Ministério Público. E diante dessa notícia né, a gente viu aí que as nossas compras ali para a gente que depende de produtos que vêm de fora do país iriam ser taxado. Né? É, e nesse vídeo eu quero comentar um pouco mais é, porque eu né Daniel Rodrigues eu tive quase mil reais de taxa né em vários produtos é, nesse decorrer desse, do, do grava, da gravação daquele vídeo né até a data de hoje é, eu quero te mostrar aqui né que mesmo com essas taxas ainda é, eu quero te mostrar que dá para ter um pouco de lucro ainda é, nesses produtos eu vou mostrar aqui as taxas ali qual foram as taxas qual foram os tipos de produtos né é, que veio essas taxas ali do correio e se realmente compensa continuar é, nesse ramo de trazer produtos de fora ali para, como sempre eu falo, né, para sempre oferecer é, um preço melhor ali e mais, um preço melhor né, e mais qualidade ali ao nosso cliente final. Então vamos lá. Então só para só para recapitular, quando a gente é taxada, né, geralmente correio de correio, receita federal, Não acho que é o correio mesmo, se então a gente vê aqui, eles mandam essa carta aqui pra gente, né? É, avisando ali sobre a encomenda que foi taxada ali no, no, na Receita Federal. Ali. No meu caso aqui em Curitiba. Eu moro aqui em São Paulo, né? Aqui do lado da região de Cajamar. Então de Curitiba aqui geralmente demora um dia, dois dias e depois, depois que a gente paga a taxa, né? Se não for taxado, bem rapidinho. Então eles mandam essa carta aqui, né? Pra gente poder saber, né? É, que, nosso produto, que nosso produto, nosso pacote, nossa mercadoria está embargado lá na Receita Federal. É, no meu caso aqui, foi prezado Daniel Rodrigues de Souza, sua encomenda internacional, é, tal, tá, encontra-se no Centro de Tratamento Internacional dos Correios e está sujeito à fiscalização da Receita Federal do Brasil <coughs> e demais órgãos anuentes, para que seja possível a entrega a favor acessar o ambiente autenticado minhas importações no site do Correios. Aqui tá o site, né, do Correios. Minhas importações onde será possível obter informações detalhadas né, sobre as suas encomendas internacionais e realizar as seguintes ações, efetuar o pagamento dos tributos e serviços postais por meio de boleto bancário ou cartão de crédito, lembrando que cartão de crédito aqui não funciona lá, é somente boleto bancário, enviar documentos de forma segura para que a Receita Federal e demais órgãos anuentes se no é um caso que, é, se a sua declaração né se a sua declaração ali do seu produto for muito suspeita é, a Receita Federal pode pedir né ela pode pedir ali, os envios documentos ali para ela poder analisar ali para poder ver essa questão dos impostos no meu caso nunca aconteceu né porque meus produtos são eu tento trazer mais em, é, pacotes em baixo valor né abaixo de mil reais ali para não não acontecer isso assim, também, você, você, também aqui embaixo, nessa última aqui, você pode solicitar a Receita Federal a, Receita Federal, né? a revisão dos, de valores de impostos de importação mediante apresentação de documentação é, comprobatória e, e você também pode recusar o recebimento dessa mercadoria essa, solicitar essa revisão também não aconselho aqui é, vai que a gente pede a revisão e tem mais impostos em cima, eles podem colocar um valor maior em cima então na maioria das vezes nem compensa né, você pedir essa revisão a não ser que é, o valor do, do, dos impostos né, é, seja muito, quase 90% ali em, cima do, em cima dos produtos, assim é, compensa né, é pedir essa revisão mas se eu vou avisando de antemão que não é uma coisa, não é uma coisa rápida né? é uma coisa muito demorada essa questão do, do governo e essa última que você também pode recusar é, essa encomenda né se você não quiser ver que a taxa ali vai demorar ali essa questão de lidar com o governo você também pode recusar ali e a mercadoria vai voltar para o seu seu fornecedor né é, mas também são coisas demoradas né pode demorar ali até 90 dias ou até seis meses né para você ter o seu dinheiro de volta aqui também então tem separei aqui né duas é, duas taxas, né? Duas é, demonstrativas de impostos e serviços aqui, que é o diz é, número da DIRE também, declaração de importação de remessa. <cười> então quais são os produtos que eu, for, que eu fui taxado, né? É, foram os fones, né? Os fones sem fio aqui, um suporte. Os fones, os fones são esses aqui, né? Quero fazer um, <cười> quero fazer aqui um review, né? Que esse produto aqui é novo no mercado, né? só algumas lojas que trabalham com dropship que usa ele aqui resolvi trazer algumas peças aqui para poder testar é, são produtos de fora, exclusivo né e também teve essas... deixa eu dar um zoom aqui Vou focar aqui e também teve essas máquinas de corta cabelo no T9 essa T9 bem conhecida no mercado também é, não é a primeira vez que eu trago esse produto é, acho que é a terceira, quinta, quarta, quinta vez que eu trago esses produtos e só para recapitular aqui na... na, na... Nos fones aqui em cima, deixa eu dar, um, dar um enquadramento aqui. É, fornecedor na declaração, né, 76,44 dólares. Mas esse valor não foi o que eu paguei com o fornecedor, né? Por isso que eu falei, a Receita Federal ela vai fazer uma tipo uma pesquisa ali para ver o valor desses de, desses produtos, né? E depois vai colocar é, na declaração e cobrar o imposto em cima desses produtos. Então, é, é, por isso que na Moreira, quando a gente quando a gente é taxado, né, na maioria das vezes a gente acaba levando prejuízo então com o valor do correio né 392,49 60% em cima desse de valor que é a alíquota de imposto de importação está escrito aqui em cima e 200, e, e a multa né, não tive multa nenhuma e o valor né é 60%, 235,49 então nesses produtos aqui eu tive uma, uma taxa né tive um, um imposto para pagar de 235 reais ali, 49, 49 centavos para pagar, você entra ali no site do, do correio, né? certinho ali e efetua o pagamento. Depois, se compensar o boleto, ali só mercadoria liberada, né? Espera mais uns dois, três dias é, e é liberada. Só, só para mostrar, eu quero mostrar o fone de novo, né? É, para quem não conhece, eu não vou abrir aqui que eu quero fazer um vídeo específico para esse para esse, <coughs> esse aparelho aqui, que eu acho bem interessante, né? Para quem quer fazer vlog, live, vídeo aula, alguma coisa parecida assim, vou fazer um vídeo separado para a gente poder. Mais detalhes, né? É, desse produto aqui que é exclusivo, né? exclusivo aí que é a primeira vez que eu trago aqui para os meus clientes para as minhas lojas. O segundo também foi essas máquinas, né? Vamos detalhar aqui, né? É, essa questão da, da declaração demonstrativa de impostos e serviços, número da dia, declaração de impostos de remessa é, nessa declaração, né? É, não sei se foi a receita ou foi o meu próprio fornecedor que declarou esse valor 121 dólares, 121,28 é, 121 dólares e 28 centos, é, que dá um total de 610, 609 reais mais, 18, mais 16 reais ali da taxa de, de transporte de, de correio né, alguma coisa assim. deu 626 reais e 46 centavos, 60% em cima 375 e 87 centavos é de multa, né? de 60% ali também é, de muda em assim, cima desses produtos, mas como eu falei, né? É, são produtos de excelente qualidade, né? Tem essa aqui, versão Plus, todas de metal. Que eu consigo tirar um pouco além, em cima, além dessas dessas taxas, né? Eu consigo tirar um pouco de lucro em cima ali, né? É, não sei se eu vou fazer um review desse daqui. Tem muito vídeo na internet, mas vamos ver. Tem dourada, então qualquer foram 10 peças, né? 10 peças, tem preto, dourada, dragão, bulldog aqui, várias tem vários modelos mas só para recapitular esse valor que de 609 dá um deixa eu dar um zoom. esse valor que de 609 reais não foi o que eu paguei para o fornecedor né isso que é o valor que está na declaração por isso que eu falei na maioria das vezes ali o valor que você pode pagar menos você paga menos ali para fornecedor só quando a Receita Federal de taxa ela vai pesquisar não sei o que que eles fazem lá né? eu não sei qual que é a, a rotina ali eles pesquisam esses, esses, esses produtos no mercado, depois para estipular um valor ali na sua declaração e ser taxado em cima. Né? Então, por isso que, agora se eu tivesse pagado nesse esse valor, seria, teria um pouco de prejuízo. Né? Mas, como eu não paguei é, nesses produtos, eu vou ter lucro, né? ainda eu consigo ter lucro. Então, esse, esse foi o dois de, de, de, de, de quatro produtos, quatro pacotes, né? por enquanto, que foram taxados. Né? Os outros dois não chegaram aqui ainda. Eu não sei se eu vou deixar para fazer um vídeo separado, né, é, quando chegar, quando chegar aqui, aqui, né, é, então foram um produto simples, né, que na maioria das vezes, igual ano passado, ano passado, esses produtos aqui todos, todos é, passavam sem taxa, né, também teve esse suporte aqui também, que eu esqueci de comentar também, estava aqui vendo junto com o pacote do, dos fones, né, que são tipo C, deixa eu dar um, só, só ver se eu consigo abrir aqui. Aqui. os fonezinhos você coloca no celular ali, a qualidade do áudio fica excelente né, tá aqui e esse foi um pacote e aqui 10 máquinas de cortar cabelo também, foram outro pacote, os dois taxados ali é, só para somar 375, 375 reais aqui, mais 235, deu um total de 610, 612 reais ali de taxa nesses dois produtos ali, mas como eu falei antes, é tudo calculado antes, se a gente conseguir jogar uma planilhazinha ali, planejar certinho, calcular ali precificação, né? Taxa de mercado, <coughs> taxa de marketplace ou, ou se a gente vai vender ali é, nos próprios Facebook, né? Nos, <coughs> ali no, no marketplace do Facebook ou nos marketplace que é pago, né? A gente tem Shopee, Mercado Livre, se a gente fazer aquela precificação ali é a planilha ali a gente vai ver que que dá para tirar lucro né dá para ter lucro ainda nesse cima desses produtos tá então esse esse foi um vídeo rápido né eu só queria mostrar aqui que nesses produtos é, tive quase mil reais de taxa mas hoje eu só vou mostrar esses dois porque o, os outros dois pacotes não chegou aqui ainda né é mas esse daqui foi 610, 610, taxa, 610 reais de taxa né? eu não sei se esses valores aqui foram, foi o forne próprio fornecedor que declarou 76 dólares e 121 dólares, por isso que a gente sabe que o limite é 50 dólares né? é, mas se eu até mandei mensagem para o fornecedor, ele não, não respondeu ainda mas eu creio que foi a própria receita que fez aquela pesquisa e taxou em cima, né? quase 200 dólares ali. 176 mais 121 dólares, quase 200 dólares, e tive essa taxa de 610 reais é, em cima desses produtos então tá aqui os nossos produtos, tá? as cartas que eles mandam aqui também eles mandam no seu endereço, sua economia internacional está retida na Receita Federal para fiscalização da Receita Federal e, mas é isso aí, Tem, dá para tirar um pouco de lucro aqui desses produtos